sabendo aí do cenário da Inglaterra naquela época, sabendo que, que a, a família do Tolkien, tanto por parte de pai e de mãe, é, estavam inseridos ness, nessas religiões, anglicana, metodista e batista, Então a gente pode começar, professor, ali com, com a origem das famílias, dos Sufields dos e dos Tolkings, né? Dentro da, da parte de mãe quanto à parte de pai, é, tinha essa questão da, da religião mais para o lado da vertente protestante. Existiam metodistas, batistas e anglicanos, né? Aquela época, a Inglaterra era uma, era, tinha uma religião anglicana eu acho, né? Depois você me, me, me corrige aí. Sim, sim. Então a maioria era como se fosse hoje aqui no Brasil, a maioria é católica, a maioria é cristão, né? Então, como os Estados Unidos, a maioria é protestante, algo do tipo assim, a Inglaterra era bem anglicana mesmo, mas tinha muito batista, muito metodista. Então, é, a gente pode começar aí: os pais de Tolkien, os, os avós de Tolkien, a família, os tios ali, eram dessa religião. Protestante, a vertente mais protestante, né? Aí você pode falar um pouquinho mais sobre isso, sobre como começar pela família, depois a conversão da mãe, e aí a gente chega no, nos padres e no, no padre e no cardeal. Não, sem dúvida, o, o ambiente inglês da época, né? Ele nasceu no finalzinho do 19, 1892, é, e já tinha, assim, já tinha acontecido a restauração católica, porque quando a Inglaterra ela faz uhum. a revolução gloriosa em 1688 uhum. é um grande acordo né entre anglicanos e presbiterianos especialmente né o Guilherme é. de Orange vem lá da Holanda e os anglicanos fazem essa opção contra né a, a uma determinada vertente um pouco mais agressiva do puritanismo né do protestantismo e por outro lado contra uma vertente absolutista que tinha na época do catolicismo né? então a, a verdade esse grande acordo foi um acordo que Uh, estabeleceu uma liberdade religiosa invejável, assim, do ponto de vista do que acontecia na época, né? No século XVII, no século XVIII. Uhum. Isso permitiu que a Inglaterra prosperasse bastante, com exceção dos católicos. Né? Até hoje, por exemplo, para você ser primeiro-ministro inglês, para você entrar na família real inglesa e ter direitos sucessórios, você tem que ser anglicano, obrigatoriamente. Né? É, e até pouco tempo, você uma, uma pessoa da família real mesmo que não fosse sucessório, nobre e tal, se casasse com um católico ou tivesse um, cató é, um católico na família ou se convertesse ao catolicismo, era proibido de perder os direitos. Só falando é. dos anglicanos aqui, não sei se você pode falar um pouquinho, porque não é, é um nome nem uma, uma vertente muito comum aqui no Brasil. Então as pessoas às vezes estão se perguntando, o anglicano é meio católico, meio protestante, como você definiria aí pra gente? Olha, a igreja da Inglaterra ela, ela surgiu né, é, no século XVI, assim, de maneira mais estabilizada, com o ato de supremacia de 1534, com Henrique VIII, né, que foi um conflito ali entre uh, o poder uh, último da igreja, quem era o chefe da igreja no país. Sim. Né, sim. Se o chefe da igreja era o papa, né, como o, o, os romanos católicos acreditavam, ou se era o rei local. Sim. Né, e aí teve toda uma discussão sobre o divórcio do Henrique VIII, de propriedade da igreja e tal, mas basicamente hum. era uma discussão de quem mandava por último. Né? E o rei estabeleceu o ato de supremacia e disse que agora quem mandava era o, o rei. Né? É, e o Papa obviamente foi, foi é, cindido desse poder, né? e houve descomunhão, houve todo o um processo aí de, de reorganização. E durante o século XVI teve toda uma história aí de tentar reconquistar, né, os católicos tentando é, é, enfrentar de novo uma nova é, reconquista da Inglaterra. Ah, quando o Henrique VIII morre, entra uma filha dele, né, a Blood Mary, né, quer dizer, a Maria Sanguinária, que foi católica e tentou restaurar o catolicismo e acabou enfim, né, provocando também uma perseguição religiosa terrível. Sim, tem é muito, muito protestante da, da época, assim, que sofreu nas mãos. É, não, não só protestante, assim, na questão... Acho que tem uma história de, de uma menina que, que foi, a, foi queimada. Esse tipo de, de coisa que tinha naquela época, só porque ela tinha um exemplar da Bíblia, não poderia ter... tipo Tem umas histórias de, desse tipo, dessa época, né? Na Inglaterra, assim, que por um lado mais... Católico, assim eles queriam, tipo, ó, só a igreja que, que é detentora da Bíblia não pode. Tem umas histórias assim, né? E ainda mais com essa daí, a sanguinária <risos> Blood Mary, né? Até o drink é, chama. É. É, você tem aí, por exemplo, quando o rei Henrique VIII domina, né? Ele, ele começa assim: ele, ele, ele dizia que o, o padre ou o bispo ou o monge que não abjurasse da fé católica e não se juntasse a fé anglicana, ele era morto, né? era enforcado. Então, você tinha também a coisa de tomar os poderes, tomar as terras dos mosteiros, né? da igreja, obras de caridade, tá? e todo mundo que era contra, assim era aí, enfim, aí do outro lado, enfim, eram as guerras religiosas do século 16 e 17. Né? É, é, a morte, assim, católicos contra protestantes, protestantes contra protestantes, né? Mas, é, é, no, é, aí era a guerra toda aqui, que da ressaca disso que vai gerar o iluminismo, né? Então que vai o crescimento do ateísmo. Né? Então não, então já que a religião não é capaz de fazer a paz, porque eles ficam se matando, é melhor não ter religião. Então é, também foi essa essa decisão, né? É a democracia republicana, então, é, a revolução francesa e então. sim Na Inglaterra eles tentaram resolver assim entre os protestantes, judeus e tal, é que acabou razoavelmente estabelecendo um país rico, né? E Prosperou e fez a revolução industrial, né, e manteve ali a tradição da monarquia com a rainha, o rei, chefe da igreja, né, o, o arcebispo é, é episcopal, né, nos Estados Unidos é chamado de episcopais, né, episcopalianos, né, uhum. é, eles têm os bispos, né, eles têm a tradição da, da, da, da é, do, como se fosse a tradição dos apóstolos, né, que foram passadas e tal, então eles é se certo. encontraram nesse sentido católicos ingleses, né. Uhum. É, então, eles têm um pouco essa, essa visão, embora tenham absorvido muito da reforma calvinista, muito da, do pensamento de Calvino especialmente, né, e trazido muito presente né, a, a sua liturgia, no seu, nos seus documentos, é, é, essa discussão, então por exemplo, acabou-se com o celibato, né, é, você tem hoje, a, a, a, algumas questões sacramentais foram é, revistas, é, então você tinha lá uma estruturação que é eles falavam nem Roma nem Genebra, né? Quer dizer, Vamos fazer uma, uma intermediação entre Roma e Genebra, né? até surgiu a discussão entre a Igreja Britânica da High Church e da Low Church, né? O Luz, por exemplo, começou pela a Low Church e acabou se aproximando da High Church, né? Quer dizer que a High Church tentava fazer uma aproximação mais do catolicismo, né? Com a sua filosofia, com a sua teologia. E a Low Church vai fazer um desenvolvimento que vai acabar, por exemplo, no metodismo, né? a igreja metodista, né, Wesley ali também, vai, era, ele era ligado à igreja anglicana, né, e depois, uhum. a partir das discussões ali do século XVIII, ele vai criar uma outra igreja mais ligada a essa questão do, digamos, mais dos presbiterianos mesmo, assumindo mais questões relacionadas a isso, né. É, então é um pouco essa essa linha né da igreja anglicana ela é uma igreja é, ela ela, se, ela não se considera nem católica nem né? quer dizer ela, é, enfim, ela não é da igreja católica é, ela faz parte da comunhão de igrejas ela tem ali uma outra uma outra maneira de entender né é, eles se chamam de padres ou reverendos né eu tenho amigos que são que são padres da igreja anglicana e tal sabendo aí do cenário da Inglaterra naquela época sabendo que, que a, a família do Tolkien, tanto por parte de pai e de mãe, é, estavam inseridos nesse, nessas religiões anglicana, metodista e batista, né? É, depois a mãe dele, né? Depois de tudo que acontece, depois da morte do pai dele, depois dela ter voltado com ele e o irmão à Inglaterra, é, passado um tempo, pouco tempo, ela se converte ao catolicismo até...